Olá, eu sou Daniel Errara e eu acredito que assim como as máquinas se conectaram através de uma nuvem chamada internet para compartilhar seus recursos e ampliar sua capacidade de processamento, nós seres humanos também podemos nos conectar através de uma nuvem para compartilhar nossas habilidades, nossos conhecimentos, nossas experiências e através disso ampliar nosso potencial e a nossa performance humana. E uma das nuvens mais importantes da minha vida foi a FATEC Rubens Lara. Foi lá onde iniciei minha trajetória profissional no mercado de tecnologia. Atualmente eu trabalho na Oracle, eu sou um Product Advisor das nossas soluções de gestão de recursos humanos e também participo de uma ação voluntária chamada Sala de Aula do Futuro. E foi através da sala de aula do futuro que eu tive a oportunidade de voltar para a FATEC Bubeslara, e retribuir um pouquinho daquilo que eu recebi na faculdade. Então se você está aí é, em vias de selecionar por onde começar a sua trajetória profissional, eu recomendo a Fatec do Beislara, se você está procurando aí o mercado de tecnologia, eu recomendo o curso de análise e de desenvolvimento de sistemas e espero encontrar vocês lá na sala de aula do futuro. Vai ser um grande prazer. Contem comigo, um grande abraço e sucesso na sua jornada profissional.